Um Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Certamente você já assistiu a algum comercial da Polishop. Sabe aqueles comerciais que vendem escadas, revestimento para carro, vende de tudo um pouco? Se você já assistiu, você já percebeu que o que faz a gente ficar convencido são os testemunhos que aparecem lá. Por exemplo, o programa de emagrecimento. Tem o cara que era gordo, aquela senhora que era gorda, depois todo mundo magrinho, correndo na praia. O antes e o depois. E o testemunho da pessoa. Porque quem fabrica o produto, quem presta o serviço, dizer que é bom, não há credibilidade. Agora, quando alguém dá um testemunho, mostra o rosto, tem o um nome embaixo, e isso é muito comum para a gente poder deixar aquele produto mais sólido, mais confiável, aí todo mundo acredita. Você, você precisa usar testemunhos. Mas você pode pensar, puxa, conseguir testemunhos é difícil. Não é não. Você vai ver um testemunho que eu vou te mostrar agora, como é que ele foi gravado. Deixa eu mostrar e aí eu falo como é que ele foi gravado. Olha, olha só esse testemunho como ele é importante. Bom, meu nome é Elisete Ribeiro, eu sou diretora comercial da rede Tauá de Hotéis e a gente acabou de ter um dia incrível com o Márcio Miranda na nossa convenção de vendas de 2017. Uh, foram momentos maravilhosos, de muito crescimento, de muita troca de experiência e de muito aprendizado. né? Márcio é muito direto, objetivo, divertido e ele consegue envolver as pessoas durante um dia inteiro, né? uh, chamando a atenção de forma lúdica né? e de forma criativa. Então, foi muito bacana. Eu indico para todos, para você empresário que está precisando motivar a sua equipe de venda, a sua equipe comercial, não perca tempo. É fantástico. Então, você não vai acreditar... Isso aí nós estamos saindo, esse, esse vídeo ele foi feito com um celular saindo no corredor logo após um evento. Eu falei, Elisete, você pode dar um testemunho? Ela falou, claro, Márcio. Falei, então me conta, como é que estava antes, como foi o evento, se cansou, se não cansou? Eu dirigi mais ou menos aquilo que interessava. E a Lisete, com a espontaneidade dela, completou e recomendou, etc. Então um bom testemunho mostra como era antes o que aconteceu e como ficou depois e isso gravado com celular então você não tem desculpas para não conseguir para não pegar um bom testemunho de praticamente todos os seus clientes preferencialmente um de cada segmento um de cada área coloque isso no seu site com bastante evidência coloque isso no celular ali no arquivo onde se acha fácil no celular no laptop num, num tablet o cliente é muito mais convencido, principalmente se for alguém da área dele, por um bom testemunho, ele vendo o vídeo, vendo a pessoa falar, do que tudo que você contar e tentar provar para ele. Comece a usar testemunhos e depois me diga se funciona ou não. Se você gostou dessa dica, clica aí no like, assine o nosso canal no YouTube, o like aqui, gostei, no LinkedIn e, claro, no iTunes. Fundamental você colocar as estrelas e um comentário. Tá bom? Assim você me ajuda e eu continuo ajudando você a vender mais e ganhar mais. Grande abraço e até o nosso próximo programa.